ontem nos cinemas. A live do canal do Patrick foi ao ar no dia 10 de maio e tinha vários convidados, entre eles meu amigo André Serra, que é proprietário da Ômega Videolocadora, que está nativa até hoje em Capim Branco, Minas Gerais. Foi um bate-papo bem legal, bem descontraído, e ainda o Patrick sorteou duas fitas VHS. Eu ganhei essa e a outra foi pro meu amigo Eduardo Lago. Foram perguntas sobre filmes e fitas, lógico. Então, como a minha praia é terror, a resposta estava na ponta da língua. É a mesma coisa, eu vou falar para vocês aqui. A hora do pesadelo, gente, o último que teve, eu fui no cinema assistir. O arrependimento, ou oh, oh, ficou horrível, eu não gostei. O que, é que vocês acharam da hora do pesadelo, o último? Aquela, aquele remake. Exatamente, é, nada a ver, tem nada com trocadilho, né? É. Vencedor aí da primeira, <risos> hein? Ontem, deixa eu fazer contato aí, valeu? Certíssimo. Oh, o para um abraço pra você aí, Marcelo. Tava ligado, hein? Foi rápido Vai na ir. resposta o Patrick caprichou na embalagem e enviou a fita para minha coleção rapidamente por sorte eu não tenho filme então foi um excelente presente Valeu Patrick novamente e deixei o link do canal do Patrick aí embaixo na descrição Patrick VHS forever e o link da Live em questão também outro abraço aos convidados que estavam lá na Live nesse dia essa fita foi distribuída pela Play Art Home Video, anteriormente Video Art e tem no padrão da capa o selo de sucesso no cinema. <música> Nessa época as fitas eram do padrão preto, com selos na lombada e impressão silkscreen no topo e tinha o um selo holográfico de autenticidade. Nessa época, era muito comum a pirataria em fitas também. Então as distribuidoras iam desenvolvendo dispositivos de segurança para facilitar a diferenciação entre uma fita pirata e uma fita original. Memórias do mal conta a história de um psiquiatra envolvido com experiências de transporte de consciência, utilizando uma máquina que ele mesmo criou. Só que ele se vê em apuros quando algo dá errado e o ímpeto assassino de um serial killer se aloja no seu corpo. Por mais absurda que seja a história, o filme mantém um clima bem tenso. Sem falar que temos Gerard Depardieu dando mais um show de atuação. Um filme que poderia até soar um pouco idiota, mas como foi muito bem feito, acaba sendo uma surpresa até pelo final. é claro que aqui no canal não tem spoilers, eu não vou dizer, mas eu recomendo esse filme.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 ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!